Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou muito feliz, tá bom? E muito obrigado por vocês estar comigo, compartilhar sempre nossos vídeos e que venha sempre a crescer. Então vamos fazer um, um vasinho daqui, um vasinho decorativo, tá bom? Pode ser com essa garrafa pet aqui ou com qualquer outra garrafa pet também. Portanto que seja do gosto de vocês. Vamos começar a cortar aqui, ó. fica assim tá bom aí essa massa aqui ó é uma de areia peneirada para uma de cimento que é que vamos fazer vamos colocar aqui dentro vocês podem estar fazendo vários para estar decorando seu apartamento a sua casa ou para vender também Com um copinho desse aqui ó acho que esse aqui é de 200 né? 150. Só é fazer aqui, ó. Certo? Centralizar o meio. Não precisa colocar fita, pessoal, porque a massa, ó. A massa, ela nem ficou muito mole, ó. E nem ficou muito dura. Ficou boa da gente trabalhar. Tá bom? Aí com a mesma massa ó, de areia e cimento, eu fiz colocar só um pouquinho mais de cimento para ficar essa massa de modelar. E quem não souber tem, tem o passo a passo aqui no canal, certo? Eu vou deixar o, o link na descrição desse vídeo. Então vamos precisar ó, usar para fazer o olho essas duas tampas aqui de tinta spray e tinta PVA, tinta artesanal. Vamos abrir aqui, ó. Pronto pessoal, fica assim, agora vamos esperar secar por 24 horas para a gente vir dando o acabamento do nosso bonequinho, do nosso vasinho, tá bom? Já só secou aqui, ó, agora vamos tirar essa areia aqui de dentro. Né? Pronto pessoal, aqui ó, tem, eu botei duas colheres de cimento, só cimento, e vou colocar aqui um tanto de cola. Pode ser qualquer cola, qualquer marca. Aqui ficamos com a notinha de cimento pegar aqui uma tirinha de qualquer tecido, colocar aqui ó pessoal ficou assim ó essa tirinha tá bom e agora vocês marquem essa parte aqui da garrafa ó do vaso que é onde a gente vai colocar aqui o olho certo do nosso vasinho então eu não tô usando hoje é, luva que tô sem aqui aí vamos colocar aquela massa de modelar que já tem aqui no canal só para colar mesmo o, o... tipo olho Olha não, óculos, né, do Minion. faz isso, ó, aperta aí com o pincel, ó vai só ajustando unindo uma peça na outra ó, nele todinho ó, pessoal, depois disso vai ficar assim já andei pintando aqui, ó fica muito bacana essa ideia, tá bom aí quando terminar, você vai passar essa tinta aqui, ó pra aparelho o piso que também serve qualquer tinta branca que dê para a gente fazer primeiro o fundo certo e só esperar agora secar para a gente poder pintar os bonequinhos tá bom então pessoal agora vamos pintar vou pintar o nosso mini ó, com essa tinta pva mesmo tinta para artesanato mas vocês podem variar podem usar a tinta que você quiser Tá bom? Vamos começar logo pintando ele de amarelo. Pronto, pessoal, agora eu vou invernizar. Ó, oh, pessoal, como ficou. Finalizei assim, certo? Nossos vasos minho. Pra decorar e para plantar também. Aí coloquei esses... Essas plantinhas aí artificial. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem já gostou, aproveita se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado. Deixa um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também Comente lá embaixo, pessoal Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser Beijo